Alô, alô, alô? Jogar um Lauzinho de Leves, você no meio. Eu jogo no meio. Eu sou tipo um mid. Aprendi, Mordekaiser Jungle, com você e saí do bronze. Obrigado. Boa, mano. Boa. É isso. Não é só apertar os botão? Ah, bagulho doido. Cara, Olha que esculacho, velho Olha que esculacho A gente não joga, lol Aí quando a gente vai jogar Nessa continha aqui Que a gente nunca mais joga Eu tenho que esperar 10 minutos Pra achar a fila, cara Numa conta que não joga há 2 anos Qual o sentido disso? Fala aí, português e Portugal Mas, cara, eu fico muito puto Com esse sistema de Riot Games Esse sistema de, de hierarquia Dentro do jogo, cara Todo mundo deveria ser feliz Jogando League of Legends Caterina e Lucin Pô, oh, vai ficar foda o time Esse aqui do dano físico Esse aqui do dano físico Esse aqui do dano físico Mágico Mais, mais, mágico Esse dano físico Porra, é sacanagem, hein Timo, Juqueira Que timo, mano <risos> Eu vou de mordecais aqui, velho Vou de mordeca, mano Cara, essa skin é muito insana na mordeca, velho Eu tava pensando se eu posso pegar flash ou não, velho Mas acho que eu preciso do flash Acho que é foda Vou de Ignite, que é isso Vocês aí, velho Puta que o pariu, mano Puta que o pariu, chat Tu aí que joga 2, 3 anos, cara E tá 2, 3 anos a mesma porra de elo Por que, que você nunca experimentou criar outra conta do zero, velho? Você pegar o conhecimento que você tem hoje E começar uma conta do zero Pra ter um, um, um MMR melhor E assim sair da porra Do teu elo, cara Olha uh, uh, o Deizinho que ele faz uh, uh, Caralho, o cara é brabo Uh, vocês viram essa movimentação? Calma aí, calma aí, deixa eu tentar jogar na moral É que eu tô jogando no massa. Ela ganha, mano. Ela não morre, vai ficar com 10 de vida. My bad, my bad. Eu joguei o level 1 muito mal. Se eu te falar, se eu tivesse de ver, é, verde, eu teria ganho. Cara, só pra deixar claro que meu level 1 foi, tipo assim, completamente podre. Então, tipo, meu boneco é poderoso quanto dela, velho. Mas meu level 1 foi tão podre que eu perdi o level 2. Caso level 1 é por causa da runa. É foda. Pô, pega a wave, amigão. Pega a wave, leque. Like. Tava no tempo do Aronga, velho. O sim parou de fazer o Aronga o Rengar, não, mano. Tá tranquilo. Eu não vou continuar trocando, velho. Seria ideal parar de trocar e só trocar level 6, mas, né, é isso aí. Jogar assim. Juju, está muito emocionado. Emocionado de quê, amigão? Eu só tô indo pra cima. É isso que eu quero fazer, cara. Flash. O cara tá cheio de item, mano. E eu não consigo trocar com ele. Puxar e dar B de novo, velho. O Lucinho freeza wave pra Catalina, mano. O cara é bom. Tá doida, tia? Tá doidona, tia? Tá doidona, tia? Entendeu, chat? A gente pode jogar desse jeito, cara. Não tem problema. Como o senhor disse, que o cara tá emocionado. Eu tô super calmo, amigão. Eu tô super calmo. Você viram que é só... Piu, piu. Pegou a visão? Aqui é onde eu tô vulnerável, chat. Então não é interessante eu puxar, mesmo que eu estou puxando, né? É pra vocês aprenderem, não eu, velho. Não! Desculpa de te... <risos> Ó Me dá! Ah, cara! Tá tudo dando errado, velho. Que isso, velho? 33 Ó <risos> Eu acho que eu não dou é que meu, meu E não dá esse dano, nem né? fudendo. Eu preciso de dois Q mesmo. Então a gente prepara esse Vou dar o W aqui. Ou não, Nha. como assim, cara? Cara, o Renga, o Renga queria o cara. Pera. É que como o Renga lutou, eu tinha uma janela pra, pra fazer a minha play. e acabar o R do Renga. Caraca, rapaziada aqui tem muito, muito ego, né, mano? Não falei nada na maldade, olha lá. Olha que ego grande, hein, brother. Calma, amigão. Cara, pega a visão. Eu vou atrasar o meu item, mas eu vou fazer isso aqui, chat. Porque vocês viram como é que é. Piu. É, agora eu tô gostando do ataque speed Agora tá mais mech É porque, como agora não tem cooldown É o ataque speed que interessa no momento, velho Pra já destacar os bagulhinhos tudo bonitinho Mas depois se tiver ataque speed e cooldown, aí fica maravilhoso Ih, morreu! Caralho! <risos> Bom, a Catarina se ferrou agora, chat. Eu já tô limpando tudo aqui. É isso aí. Cog mal tá aqui no bot. Me pediu de pegar a barricada. Pegou o wave do mid. Então o Morgana também deve estar tá aqui. É isso. Cara, mas a wave tá boa pra minha bot lane, Pra minha bot lane, Mano, por que, que o bot veio pro mid, sendo que a wave dele tava merda? Eles têm que consertar isso. Não tem sentido nenhum essa, essa rotação dos caras. Mas é isso, né? Uhul! Uhul! <risos> <risos> ah, ih, ele tem ult Ele tem ult, salvei, ele deveria ter gastado o Ignite Salvei, salvei, salvei, salvei, tá ótimo Ai, ah, não era pra gastar o Ignite, chat Mesmo se eu aquele Q, velho, o cara tinha flash O cara tinha flash e modernário, mano, eu não matava ele nunca, nunca Pô, meu Ignite não posso usar assim não, velho Porque ele meio garante uma kill pra mim, se eu uso na moral numa troca Vou levar o um mid aqui, chat a Catarina tem só 50 de farm atrás da gente ele que pegou a primeira torre! Tem fudendo, velho. Olha isso, olha isso. Olha a rotação dessa bot nele, mano. Eu não sei quem tá errado, velho. Se é a Catarina, se é os caras. Não é a ganância se eu ficar pra outra, brother. Apesar de não ter ult. Não é, não é, não é. Agora tá tava no bot. Não, não, cara! Eu! Cara, às vezes meu S não sai, velho. Mas quando meu S não sai, o meu auto-ataque automático, que já tá ativado, ele auto dá um auto-ataque automático. Às vezes sai no Canon, que eu não quero. Eu uma o trando é difícil. O Kog tá fazendo randuim, eu não tô nem aí. A Morgana tem umas zonas, ela ganha muito tempo. Ai, é só a Catarina, velho. É só a Catarina, mano. Vai tomar no cu. Agora vai dar o okay que pra trás de mim. Pronto. Oh. Eu dei um ataquezinho antes, cara. Eu não vou mentir, mas eu tava esperando a bicha flechar, cara. Eu tava querendo que ela usasse alguma coisa. E nem que usou. <risos> Valeu, Cat. Tamo junto. O time tá fora HP ali, cara. Ficou HP, não, né? O Policinho tá com um de vida, velho. Os caras tão dando chase. Ele tá aqui, ele vai matar a Zay, mano. Ele tá aqui, então. Ou ele tá lá no ringue. E caralho? Porra, cara. Eu sei que eu não apertei o W, rapaziada Mas caralho, vai tomar no cu Caralho, brother Poderoso esse boneco aí do cara O cara sai do mid E orienta a bote, vou ter que ir pro top, então Cara, apesar de armadura Esse bicho é poderoso no X1, velho Cara, vamos fazer o teste? Vamos testar? É, eu amasso ele por cada build. Tá, eu tô bem poderoso agora, chat. Eu preciso fazer uma MRzinha, mano. Qual, qual é o meu item de MR? Porra, a receita é muito pica, velho. A receita é muito poderoso. Mas se eu fizer MR, vai ser isso aqui. Só que eu prefiro fazer receita aqui antes. O speed é muito valioso aqui. <risos> ai, ai, fica fácil demais, porra. Bora. Eu, eu tô aqui eu quero adorei sim, mano. Senão eu acho que o Renga não teria conseguido, não. É well o Played, amigão, é well o Played. Não! Porra, <risos> que chato esse boneco. Pulado. Um Pulado. <risos> um Dá é pra lutar, né, rapaziada? Tá sem pior, o Morrekaz ainda tá puxando. Vocês estão dentro da base dos caras. Ou oh, é né, minha botlane é. a botlane suprema. Vai dar ruim pra vocês. É a visão que eu faço. Eu não vou bater aqui porque eu tenho red. Se eu bater esse meu red não ia regenerar, velho. Quando eu tô fora de combate, ele regenera. Você vai ver, amigão? Ele me mata, cara, porra! Vocês viram, viram que poderoso? Quando o cara sabe o limite do campeão, mano Ele já tem cooldown, cooldown, só Ele tem bastante cooldown fez, e transcendência O que, que ele fez? Ele deu o Q, esperou no cooldown máximo do Q dele pra, No limite máximo e foi em mim Quando ele vai em mim e faz isso, ele já tem o um Q de novo Quando ele chega Aqui ele fez, ele deu o Q, esperou, conectou R, QQ, entendeu? Ah, ele botou um Q antes do R, velho Isso aí só dá pra fazer com bastante cooldown, mano Mais ou menos uns 40 pra cima, 60 Ele tá com 60 45, 50 deve fazer já, mano Mais nice demais, mais. bem Vem, Catarina Ela não veio, cara, Vem, cara. Ah, O cara acha que eu não porro ele, não, chat? Você acha que eu não te porro, não, moleque? Você acha que eu não te porro, não, caralho? Você acha que eu não porro vocês, filha? Ai, a Catarina esperou! Ela esperou, jogou bem Foda-se! Um v 5 levei 1 um. Eita, dano miserável <risos> Fim do cão Ih, olha lá Ih, olha lá, o tá perdido Chegou a ver os últimos episódios de Boruto Juqueira? Sem Eu dar vi. spoiler mais amanhã?